desse risco, na primeira caixa de fósseis tem 3 metros então é os três passos é... deixa eu vou pegar aquela vara de copo que está em pé agora dá aqui ó, os três passos na primeira caixa agora eu vou mostrar para vocês, ó, para vocês verem que está encarreado as caixas estão todas ó.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 Agora, eu vou dar novo comando Vai, você só cruza na caixa que tem quatro palitos Então veja bem, ó 1, 2, 3 Eu dei os 3 passos e ela não cruzou. Porque a caixa tinha que tá lá adiante Então, ó, veja bem Eu vou andando ó. E ela não cruza em nenhuma das caixas que está passando embaixo de mim aqui, ó Agora ela cruzou na de quatro.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 agora eu vou continuando andando, passando por cima delas ela só vai cruzar na que tiver novo palito, que não tiver não vai cruzar e lá vai indo agora ela cruzou, por quê porque essa caixa ela tem novo palito essa tem tá novo então vamos deixar ela aqui